Olá tudo bem, eu sou Wesley Ribeiro e agora vocês assistirão a casos assustadores do dia a dia e do mundo sobrenatural que vão te causar impacto, por isso prepare o coração e se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações e lembre-se, se você não deixar o like, a chorona vai te puxar para debaixo da cama nesta noite. O vídeo a seguir foi registrado em 2012, mas eu te garanto que é um dos mais reais que você verá em toda a sua vida. Nessas imagens, um jovem havia adentrado numa casa abandonada em busca de objetos de valor. Mas o que ele não imaginava é que este ambiente de penumbra guardava um segredo perturbador. Não estava totalmente abandonada. Parece que os visitantes não são bem-vindos no local. Agora resta saber se ela seria um fantasma ou uma pessoa real. Alguém se habilitaria a ir até o um local a fim de descobrir? nam she r cadáver sobre uma mesa dizendo algumas coisas, enquanto no fundo há algo queimando. O personagem fala as três palavras ao contrário à medida que o filme avança, para que possam ser decifradas no final do filme quando são reproduzidas ao contrário, de acordo com o autor do vídeo. São imagens perturbadoras, pois parece que o corpo age como se fosse um zumbi.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 Jesus, look at that, mate, exactly the that one over there, look. <fixioning> <fixioning> Ao abrirem a porta, a surpresa. Este não é o tipo de porco que gostaríamos de ver por aí durante a madrugada. O que vocês verão agora não é difícil de acontecer. Um jovem estava no Skype conversando com uma amiga quando ela começou a perguntar quem era aquele pequenino que estava em sua casa, pois ela via uma segunda pessoa no quarto do amigo. Um pequeno monóide, talvez um duende, uma entidade ou até mesmo um erê. Moral da história, não adianta. Pode chorar, pode espernear, mas a verdade é uma só. Nunca estamos sozinhos. Em 17 de dezembro de 2008, quatro meninos de 17 anos foram encontrados sem vida em seu carro em uma fazenda abandonada a 10 milhas de sua cidade natal. Este vídeo contém as imagens não editadas da câmera pertencente a um dos meninos também encontrada destruída no carro. No, very good John, John, John. skeleton Hall Farm was in the news. Uh, give me the shit so badly. I don't think we should be here. It's like it's like a private road or so. To... Bible! A rabbit! A cool rabbit! It's like perfectly preserved as well, it's really weird. Oh Ollie don't fuck off. That is. James, just give me the What are we don't turn it back on. It's not me. You... I, I I can't. Oh turn the, the bloody lights <laughs> what <laughs> Sim, eles acidentalmente acabaram cruzando o caminho de um serial killer impiedoso. Alguns trechos foram censurados para não infringir as diretrizes do youtube, mas o link do vídeo completo e sem cortes está na descrição. I <laughs> oh! Se segue, um homem estava sozinho em sua casa quando de repente ele viu um vulto passando rápido no corredor. Foi uma visão muito real e ele pôde ver detalhes da entidade. Diante disso, ele começou a filmar com seu celular e o que ele irá registrar vai te deixar com o coração na mão. Nosso último vídeo foi registrado pela equipe de investigadores paranormal do canal Ciru. Na ocasião, ainda naquela floresta onde encontraram uma criatura canibal que come gente, enquanto deixavam o local, começaram a sentir um cheiro de carne podre exalando pela trilha. <risos> Foi quando, de repente, eles bateram de frente com uma criatura cabulosa com os seios inchados, toda desfigurada, com aspectos cadavéricos, pele pegajosa e imunda, muito ferida, e fedendo a carne com validade vencida. Se você gostou e curte assuntos do paranormal, não deixe de se inscrever neste canal e ative o sininho das notificações para sempre estar por dentro de nossas novidades, para não perder nenhum de nossos vídeos diários. Um abraço e fique com Deus. Até a próxima.